Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ga.jrdi A maioria de vocês me conheceu aqui, ou falando de maquiagem ou falando sobre as minhas unhas naturais, que são enormes Eu já dei dicas pra vocês sobre art, sobre cuidados com as unhas sobre como ter as unhas gigantes, né, naturais que é o vídeo mais famoso aqui do canal, inclusive E hoje eu vou falar exatamente sobre o contrário Hoje eu vou cortar as minhas unhas com vocês Sim, eu sei que muita gente vai ficar chocada que, meu Deus do céu, eu queria muito ter as unhas do tamanho das suas e tal Mas... Eu já tenho as unhas enormes, não tá me atrapalhando em nada necessariamente É só porque eu nunca cortei as unhas, basicamente Se vocês assistiram o outro vídeo, vocês sabem que durante muito tempo, né, da minha infância, da minha adolescência Eu sempre ruí as unhas bastante, né, porque era um vício, isso é na verdade um problema Chamado onicofagia, que eu falo mais lá no vídeo, então se você não assistiu, clica aqui pra conferir depois que esse vídeo acabar E acabou que eu me livrei desse problema, e enquanto as minhas unhas vinham crescendo até esse tamanho Eu sempre usava lixas, né, pra diminuir o tamanho das minhas unhas e então de fato, eu nunca cortei a minha unha propriamente dita Hoje vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso Mas enfim, eu não sei nem o que, que eu vou usar Eu tenho nail clipper, né, de metal Que são esses cortadores aqui Eu tenho esses alicates Eu também tenho várias lixas aqui Resumindo, gente Basicamente eu gostava de dar formato para as minhas unhas Apenas com lixas Mas como de uns tempos pra cá Eu queria muito, né Ver como é que a minha unha ficava gigantesca de fato Eu deixei elas crescendo até aqui E agora eu quero cortar, gente Simplesmente abusei Então se você quiser conferir o processo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 Pra começar nesse processo de corte das unhas, eu vou pegar um cortador? Não! Eu vou limpar as minhas unhas, né? Elas são bem brilhosinhas, assim como vocês estão vendo Porque eu tô usando uma base, né? Geralmente eu sempre uso uma base fortalecedora Essa aqui da Impala é a que eu mais uso e a que eu indiquei no meu famoso vídeo, né? Mas vamos lá! Vou tirar com removedor de esmalte Vocês sabem que eu não uso acetona diretamente nas minhas unhas Porque a acetona resseca tanto as camadas de queratina da unha quanto a cutícula, né? Então... Não faz muito bem Também enrijece a unha, né? Pode de deixar ele esbranquiçado e várias outras coisas E unha esbranquiçada não é nada saudável Então eu vou vir com esse removedor de esmaltes aqui Esse aqui é da Farmax. Eu comprei ele só porque ele vem nesse tubão aqui de 500ml E vocês sabem que eu sou doida, né? Eu vivo pintando a unha Então eu tô evitando comprar aqueles pequenininhos Porque eles acabam, tipo, em uma semana pra mim Bom, tudo que eu tô fazendo é tirando, né? Essa camadinha de fortalecedor aqui Eu geralmente uso quando eu não tô usando nenhum esmalte Pra gente ter a unha 100% limpa, né? Não atrapalhar nem na hora do corte assim que na hora do corte não iria atrapalhar muito, né? Mas na hora de serrar, iria atrapalhar sim Assim como eu falei, eu não sou nenhum expert em cortes de unhas, né? Porque, como eu falei pra vocês, até hoje, desde que eu deixei as minhas unhas crescerem Eu venho modelando as minhas unhas com lixas Mas hoje eu vou tentar cortar elas, porque elas estão bem grandes E eu quero diminuir elas significamente Então se eu fosse fazer tudo na lixa, eu ia demorar muito, muito tempo Eu sei que muita gente vai ficar um pouco chocada Principalmente porque eu uso unhas bem grandes, né? Como vocês estão vendo E do nada eu decidi cortar elas e tal Mas isso na verdade é mais porque eu nunca tinha tido unhas gigantes na minha vida E eu achei muito divertido Só que eu também acho divertido ter unhas só grandes, sabe? Não gigantes Fora que eu tenho um pouco de medo das minhas unhas quebrarem Não vou mentir, eu sou muito cuidadoso com elas, né? Mas unhas gigantes, assim, correm mais risco de quebrar, sim Então vamos lá, né? Vou colocar o meu removedor de... Removedor de unha não, né, gente? O diferente meu removedor de esmalte Aqui de lado, assim estão as minhas unhas agora Estão completamente naturais Sem nenhum esmalte em cima Eu tenho algumas ferramentas de cortar a unha Que na verdade são essas aqui, né? Que são os nail clippers Que são aqueles cortadores de unhas tradicionais Também conhecidos como unhex E eu também tenho um alicate de unhas O unhex, ele tem uma curvatura muito pequenininha Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tipo, as minhas unhas têm a curvatura bem fechadinha, né? O que eu particularmente gosto, eu acho muito bonitinho Unha que tem a curva feita certinha E no caso, esses cortadores aqui Tradicionais, eles meio que não conseguem Cortar, sabe? Tipo, a minha unha não entra Aqui dentro. Já esse aqui, ele tem Uma curvaturazinha, ó, bem mais definida Tá vendo? E eu acho que a minha unha Passa, ó. Passa completamente O que, que eu vou fazer? Ai, isso, estou nervoso. nunca cortei As unhas. <risos> eu acho que eu vou fazer Um mapa de onde eu tenho que cortar cada uma Só pra eu cortar todas mais ou menos do mesmo tamanho Sabe? Pra não ficar muito diferente uma da outra Eu sou muito chato com isso, ó Tanto que as minhas unhas, apesar de serem enormes são todas do mesmo tamanho Nem planejei isso ainda Mas eu vou dar um jeito de medir todas elas E de marcar antes de cortar Então já já eu volto Olha, eu marquei todas de uma mão, né Na mesma distância E vendo assim, a gente fica chocado, né Porque tem umas que eu vou cortar pouco Como por exemplo a do mindinho E outras que eu vou cortar muito Tipo a do dedão Mas é porque algumas unhas crescem mais do que as outras, né Ai, gente, vamos lá, né Ai, cortou deu certo. Gente, eu jurava que ia, que ia dar errado, ou que não ia cortar, ou então que ia quebrar e arrachar minha unha. Eu tava muito nervoso. Ai, socorro, gente. Um pedacinho de mim. Acabei de cortar. Então eu vou continuar cortando aqui. Ai, gente. Ai, eu tô com unha curta! Se bem que nem tá tão curta, mas enfim. Uh. Ai, minhas unhinhas. Muito bom ter vocês aqui, mas é hora de ir. Gente, é sério, dá muita aflição cortar com esses alicates, mas olha, estão ficando todas do mesmo tamanho. Eu sei que as unhas continuam grandes, porque é o tamanho que eu quero, né? Eu queria sair de unhas enormes pra ir pra unhas grandes. Eu passei tanto tempo com elas gigantonas que eu tô achando elas minúsculas. Ai, gente, susto! Enfim, agora vamos pra que eu mais vou cortar, que é a do polegar, né? Porque a minha unha do polegar era consideravelmente maior do que as outras. E agora eu tô deixando todas do mesmo tamanho. É isso, gente. Esse aqui é o meu novo tamanho de unhas. Olha só a diferença. Talvez se eu tivesse cortado um pouco menos, não seria tão impactante assim pra mim. Mas, gente, unha cresce, entendeu? E minha unha também cresce muito rápido. Mas, gente, auge. É muito louco ver todas as minhas unhas aqui. Depois de tanto tempo esperando elas crescerem. Gente, eu acho que esse tamanho de unha aqui, eu tava em dezembro ou janeiro. Muito louco saber que eu vou cortar isso tudo depois de meses e meses. Mas enfim, né, gente? É a vida. E aqui estão todos os pedacinhos de unhas, né? Que levaram meses pra crescer. E agora eu cortei, gente. Que loucura! Olha só, como vocês podem ver, algumas unhas o cortador deixou mais retinho e outras mais fortinhas. Mas isso é por causa do jeito que eu segurei, né? Também foi a minha primeira vez cortando unhas com esse alicate aqui, né? Que ele é profissional. Foi a primeira vez que eu usei. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma lixada nas minhas unhas, porque como eu acabei de cortar elas, elas são com algumas arestas meio ácidas sabe? E eu sei que tem vários tipos de lixa no mercado, tem lixa de vidro tem lixa disso, tem lixa daquilo eu tenho muitas lixas de papel areia aqui em casa, que são aquelas tradicionais zonas hoje eu vou usar outras lixas, né eu vou usar uma buffer e também uma lixa colidora, mas só mais tarde eu vou começar com essa lixa aqui, essas lixas tem um lado mais grosso geralmente, e um mais lisinho vocês vão se conseguir ver isso aí só olhando de perto a sua mesmo, porque aqui na câmera eu não consigo mostrar talvez, né, não sei, esse aqui é o lado mais grosso e esse aqui é o lado mais macio da lixa Eu vou começar no lado mais grosso Só dando formato à minha unha, né Eu uso as minhas unhas naquele formato squoval Que é uma unha quadrada Só com os cantinhos arredondados, né As minhas unhas ficam do jeito mais bonito Quando elas ficam quadradas Porque o leito da minha unha é quadradinho, né É reto então orna bastante E eu vou só lixando daquele jeitão básico Nunca faça esse movimento de vai e vem na sua unha Porque isso vai colocar uma pressão muito grande na sua unha Pode deixar ela muito porosa, pode até mesmo quebrar ou então rachar a sua unha Então vá numa direção, tire a lixa, vá novamente nessa direção Tire a lixa, vai e vai e vai Se você tiver uma lixa de vidro, isso é até mais rápido Mas eu tenho essas lixinhas de papel areia aqui E são as que eu mais uso, confesso e agora que eu já cheguei de fato no tamanho que eu queria com a lixa, eu vou virar no lado mais macio e eu vou continuando só nesses movimentos, né? Nunca no de vai e vem, sempre na mesma direção. Tirando quaisquer barbinhas né, da unha, que essas lixas mais grossas e mais porosas podem deixar a sua unha assim. Olha só, já tá bem lisinho em comparação com a outra, que tá bem áspera. E beleza, a minha unha tá quadrada, mas como eu falei, eu não gosto dela 100% quadradona. Eu dou uma lixada nas laterais pra só os cantinhos ficarem levemente arredondados. E eles eu venho na direção a qual a lateral tá. Nessa lateral esquerda, eu venho com a lixa da direita pra esquerda. E na lateral direita, eu venho com a lixa da direita pra esquerda. Não sei se esse é o jeito mais eficiente, mas é o jeito que eu faço. Só nunca se esqueçam do quão é importante não fazer aquele movimento de vai e vem, porque isso coloca muita pressão na unha. Pronto, já tô com uma de 10 unhas cortadas e lixadinhas. Eu vou lixar as outras e provavelmente eu vou deixar num speed through, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Se eu for lixar as 10 unhas. Mas eu queria lixar tudo com vocês só nessa primeira pra vocês entenderem como é que faz. As outras 10 eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então gente, voltei, eu acabei de usar a lixa comum, né, de papel areia Pra tirar quais ter arestas ásperas das minhas unhas E esse aqui é o tamanho que elas estão, eu tô bem satisfeito Eu vou usar agora essa lixinha bloco só pra tirar mais ainda qualquer aspereza E não, eu não vou passar em cima da minha unha Porque apesar da gente achar que isso não é muito agressivo com as unhas, continua sendo agressivo Então eu vou passar bem pouquinho, bem de leve, só nesses cantinhos assim da unha Inclusive eu uso pouquíssimo essa lixa aqui E por último, eu vou usar essa outra lixa aqui, que é a lixa polidora. Essa lixa polidora aqui, ela tem três lados, e ela gride bem, bem menos do que as outras duas lixas que eu usei anteriormente. Então eu vou usar só pra ficar tudo polido mesmo, pra não ficar pegando em roupa, nem em fio de cabelo, nem nada disso. Evitar quebrar também, e evitar me arranhar, né gente, que é o principal. <risos> Basicamente, depois de muito tempo lixando as unhas, eu vou lavar as minhas mãos e tirar esse pó aqui da minha blusa, que é só resto de unha, e já volto pra vocês, mostrando bem de pertinho. Unhas completamente lixadas, vamos pintar as unhas rapidinho, não vai ser nada muito elaborado, só quero ficar com as unhas pintadinhas e bonitinhas. Esse é o resultado final, eu tô muito satisfeito com essa esmaltação Esse esmalte azul e esse glitter aqui ficaram lindos Vou aproximar na câmera secundária pra vocês Bem, bem bonitas as unhas essa combinação ficou tudo viu gente, olha só, minha mão suja enfim, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esse vídeo aqui, né vendo eu desapegar total das unhas unhas gigantes que eu tinha e usar unhas médias médias grandes, né, pra maioria das pessoas esse tamanho de unha aqui já é grande, mas pra mim que sou acostumado com unhas gigantes, esse tamanho aqui é um médio né, mas eu cortei mesmo porque eu já tava usando unhas grandes há muito tempo além do que eu, mais do que ninguém sei que unha cresce, assim você cuidar direitinho delas. Então, se você enquanto estava assistindo esse vídeo ficou ''Meu Deus do céu, por que você está fazendo isso? Eu estou muito triste, eu amava suas unhas grandes''. Gente, não se preocupa, minhas unhas vão crescer de novo, tá? Eu quero curtir com elas um tempinho aqui nesse tamanho, mas elas vão voltar a crescer, então não se preocupe. Se você amava as minhas unhas, você pode pensar que enquanto as minhas unhas vão crescer de novo, as suas vão crescer junto. Então, eu vou te acompanhar nesse processo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui,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 Se inscreve aí pra não perder nenhum desses conteúdos. Conteúdos não somente aqui no YouTube. Eu tô no Instagram, Twitter e TikTok. Todos em arroba Com diversos conteúdos. Inclusive lá no Instagram eu sempre tô nos stories. Tô no feed, compartilhando fotos e vídeos. Principalmente de make. Lá eu falo muito de make. Também nos stories eu coloco vários destaques de unhas. Então vai lá conferir em arroba Comenta aí embaixo o que, que você achou desse vídeo. Se você ficou chocado que eu cortei as minhas unhas. Se você gosta de usar unhas curtas, unhas grandes, unhas médias, unhas enormes